Criar a arte deste vídeo mudou minha perspectiva de tal forma que eu tive que excluir todo o meu portfólio do ArtStation. <risos> Confira como isso aconteceu e o futuro deste canal e da minha arte, depois da vinheta. Rush, rush. Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o um processo acelerado de 14 horas de gravação. <risos> de uma ilustração que demorou aí mais ou menos 4 dias para ser concluída. Se você me conhece aqui no canal, você sabe que no geral eu não pinto assim. E eu não tô querendo me gabar não, mas... já me gabando né? Muita gente diz que eu sou rápido. Eu já ouvi isso tanto de colegas de profissão quanto de fãs do canal e parte dessa velocidade veio justamente do esforço de produzir vídeos e lives pra vocês aqui. Eu queria muito concluir uma arte legal em uma única sessão de pintura. Sentar, começar a pintar, ir até o fim, resolver da melhor forma possível, que dava naquele momento, e aí sim, sair da cadeira, né? Mas por favor, se você puder, né? Dá um break, levanta, estrala as costas, faz alguma coisa. É só não... não fica o dia inteiro sentado não, que faz mal. Basicamente, é a pintura digital... Ala Prima. Você com certeza já viu pela internet referências ou vídeos do próprio pai do ASMR, Lorde do conteúdo de vídeo de pintura, o pai de todos os YouTubers de arte e de speed art. Bob Ross. E ele faz justamente isso, né? Ele coloca uma camada de tinta mais úmida por baixo ali e ele pinta por cima sem esperar as camadas de tinta de baixo secar. É tinta molhada em cima de tinta molhada. Wet on wet. Por causa dessa forma de trabalhar aí você meio que tá correndo contra a secagem da tinta, é muito comum que os trabalhos da La Prima fossem concluídos em uma única sessão. Então essa é meio que uma coincidência entre uma forma de pintura Tradicional e a maneira como eu vim aprendendo a trabalhar nesses últimos anos. Porém, como você deve imaginar, existe um limite para o nível de complexidade que esse tipo de workflow permite. Ele permite o que é que você consiga fazer em um dia. <risos> Algumas pessoas conseguem colocar mais coisas, outras menos. Mas, olha só, eu tive essa ideia. Revolucionária, e se eu não tivesse que correr contra o tempo? E se eu percebesse que quando eu estou trabalhando no digital, eu não estou correndo contra o tempo? E se eu me permitisse trabalhar numa pintura por mais dias do que eu normalmente faria? Só alguém com muita autoconsciência poderia se investigar de forma tão profunda e encontrar a chave necessária para a mudança no próprio trabalho. E é por isso que eu não cheguei a nenhuma conclusão, eu não pensei em nada disso. A conclusão só me veio depois que eu fiz. Na verdade, essa arte que você tá vendo aí só existe por causa de um memezinho de uma piada interna que aconteceu lá no Discord do canal Brush Rush. E aí, como é que um meme mudou a forma de você encarar o seu trabalho? É isso que você vai descobrir. Em um fatídico dia, o senhor Ariel queria aprender a desenhar bonecos Tibi, aqueles bichinhos cabeçudinhos de anime. Porém, houve uma feliz coincidência. O senhor Luca tinha há pouco tempo sofrido um terrível trauma quando ele estava fazendo uma aventura de RPG ali com seus colegas e alguma pessoa, não sei quem, né, aqui será mantido em segredo a, a identidade para preservação da honra e dignidade da pessoa a, a, esse, esse sujeito aí enviou como referência para o seu personagem. E se eu não me engano, eles iam jogar D&D, Dungeons and Dragons. Eles, ele, ele mandou o Kirito Chibi. Não bastasse ser um bonequinho cabeçudo de anime, ainda era de Sword Art Online. Eu sei, um sacrilégio, não é mesmo? <risos> <risos> e daí surgiram algumas montagens naquele chat maravilhoso De um boneco, só a cabeça do Kirito assim No meio de uma ilustra super detalhada de D&D O estereótipo do estereótipo do RPG Com as mulheres com armadura de biquíni Os homens com armadura inteira Uns monstros esquisitos no meio Bota ali pra boa medida um halflingzinho E um boneco chibi Todo japonês, todo fora de contexto ali no meio Eu achei essa, esse acidente, esse sincretismo acidental das culturas desenhísticas Eu achei simplesmente maravilhoso E eu acabei fazendo sim um rascunho De como que eu imaginei uma ilustração com essa situação aí né Alguns personagens ali no fundo E um imponente time na frente E o rascunho não demorou tanto assim né Eu fiz em algumas horinhas Acho que uma hora, uma hora e pouco, duas Mas depois que eu concluí isso uma grande semente do mal havia sido plantada no meu cérebro, né? A vontade era visualizar aquela piadoca, não só como montagens e memes, uma, e ou rascunhos, né? Mas como uma ilustração completa e finalizada, com inúmeros personagens detalhados e renderizados ao fundo, a piada mais difícil de contar, mais cara de se fazer da minha vida. <risos> Um esforço que para você pode parecer completamente em vão, mas estava ali uma necessidade artística no meu cérebro que eu considerei fisiológica, assim. eu não poderia dormir tranquilo, viver feliz enquanto eu não tivesse dado forma à imagem que já havia tomado morada. Na minha mente, lá ela estava Eu só precisava trazê-la ao mundo Então o processo que você está acompanhando aqui Aconteceu em etapas discretas né? Cada coisa na sua vez Como eram muitos personagens Sete <risos> Que é mais do que eu normalmente faço Eu só conseguia fazer Uma parte do meu processo de pintura por dia de trabalho, sabe? E eu não tô acostumado com ir por partes, então eu tive que aprender a fazer isso meio que durante essa arte, porque senão eu não, não concluiria ela, né? Então no primeiro dia eu só consegui refinar todo o esboço e, com, e fazer melhorzinho mesmo o design das roupas e das armaduras dos personagens que estariam ali no fundo. E para fazer isso, você deve imaginar... Eu me muni de um monte de referências de tudo com que é coisa para fazer essa etapa. E fica aqui aquele recado fundamental que não pode ser descartado, né? Não negligencie a pesquisa de referências na hora de criar novos personagens, mesmo que sejam figurantes genéricos estereotipadíssimos para ficar no fundo de uma arte. Vale muito a pena, a uh, sua memória não é confiável, tá bom? A não ser que você seja Lailton Souza. A Lailton Souza consegue desenhar armadura de cabeça e fica sensacional. No final do segundo dia, foi quando eu comecei a adicionar valores e a renderizar volumes ali com luz e sombra, eliminando a maioria dos contornos onde eu não queria que eles estivessem e começando essa troca complexa aí, né, de relação de contrastes entre transições macias e duras de tons que ocorre na pintura digital, né? Tiro o rascunho, tira a linha e troca por essa outra coisa. Eu nessa etapa ainda não fazia ideia de como que seriam as cores dos personagens ou do cenário. E na verdade se tem uma grande falha nessa arte. É que por mais que eu usei vários dias para fazer isso. É, eu não estava seguindo um processo deliberado de etapas de verdade para cumprir essa missão aí. Eu só fui conduzido pela simples proporção absurda. Do que eu tava tentando fazer, sabe? Foi o tamanho do projeto que me fez ter que dividir Eu não dividi antes pra trabalhar com mais calma Ou separava as etapas por dias ou morria porque... né? E na verdade, na minha segunda ilustração complexa Eu tô considerando essa a minha primeira A segunda que eu fiz depois dessa eu consegui me armar com todas as ferramentas e processos para produzir uma ilustração, uma pintura com muito mais tranquilidade, usando bem o tempo que eu tinha em cada dia, e eu também fiquei muito orgulhoso do resultado. Mas eu acho que eu só consegui fazer essa segunda pintura depois dessa desse vídeo aqui, porque eu tive essa experiência, foi ela que me abriu assim a cabeça para essa noção de que Gui, Espalha o processo durante vários dias, vê o que acontece, tenta esticar esse seu processo de trabalho. Você já estudou um monte de coisa, você já treinou um monte de coisa, qual é o limite da aplicação hoje daquilo que você vem cultivando? de habilidade, de percepção, de referência. Então, se inscreva no canal aqui para não perder o processo dessa próxima ilustração aí, que tem cortes de espada, asas de dragão, se você me segue no Twitter, você já viu a arte. E se você já é inscrito, deixa aquele like supimpa para ajudar o canal. Se você curte esse estilo de vídeo, se você gosta quando eu trago artes mais complicadas, por favor, deixa aqui o seu sinal. Deixe o seu comentário para que eu possa atender as vossa vontade. Ah, e muitas coisas que me ajudaram a decidir como criar essas imagens também acontecem nas minhas outras redes sociais, então não bobeia não, cara, me segue aí. No final do terceiro dia, eu tinha todas as cores decididas, foi um, um dia para fazer isso, sabe? É, e testar paletas de cores e resolver algumas outras etapas no render, mas ainda faltava aquela passada final, revisando expressões faciais, detalhes, brilhinhos, definindo onde estava borrado e borrando onde não precisava estar tá muito definido. Lembrando que render não é sobre adicionar detalhes, né esse processo da pintura é sobre clareza de comunicação, é sobre passar a mensagem e refinar isso na hora que você está produzindo ali aquela ilusão de verossimilhança, aquela ilusão de vida. Então foi no quarto dia que eu fiz esse último processo, é, encontrando onde poderia receber um pouco mais de carinho, indo de personagem em personagem, assim, amarrando todos os nós que tinham sido deixados sem amarrar. Eu tive que ter paciência, porque eu tava pela terceira vez voltando no mesmo personagem, para fazer mais uma etapa nele mesmo, e engraçado foi, foi o desafio de ter que fazer algo que exigia muita paciência, que me liberou essa skill, <risos> essa nova forma de ver como eu poderia conduzir o meu trabalho e me reconectou com a vontade de fazer coisas mais complexas, não só ilustrações prima rápidas de retratos ou outras coisas, que eu gosto de fazer também, mas eu fiquei com essa vontade de fazer imagens que me surpreendam, sabe? São imagens que eu olho assim e falo, caramba, eu fiz isso? Eu fiz, eu fiz em vários dias, é o acúmulo de vários esforços, né? Eu não quero que elas encham os olhos só porque elas vão ser complexas, né? Não é também sobre a quantidade de detalhes ou a quantidade de personagens, mas sim sobre a atenção, né? A dedicação, o planejamento, o cuidado, a estratégia e a paciência para polir uma ideia até que você escolha a melhor maneira de transmitir aquilo ali e o processo <risos> para chegar naquela imagem. Fazer isso de forma consciente fazer isso de forma deliberada e paciente e esticada e aí você chega num resultado que parece impossível de se conseguir antes porque é impossível de se conseguir em um dia não se faz em um dia essa imagem você faz alguma coisa próxima mas essa imagem só pode ser produzida é como se eu pegasse quatro pinturas e colocasse em uma só no caso sete aí <risos> Eu sempre tive comigo, sabe, essa noção de que é com o tempo que as suas experiências se acumulam em você e é assim, na consistência desses pequenos esforços, né, que você vai repetindo todos os dias, que coisas grandes são construídas. É de grão em grão que a galinha enche o papo. Mas eu tendia a ver isso na questão de aprendizado de habilidades novas, né, na hora de praticar e repetir e aprender e dominar uma skill ali diferente. E a minha produção artística tava limitada a um grãozinho por dia sabe eu pegava um grãozinho e jogava fora pegava um grãozinho e jogava fora todo dia eu fazia um grãozinho de arte e eu aprendi a fazer muitas coisas assim mas eu nunca peguei vários grãos para fazer uma arte só é, ou pelo menos eu quando eu fazia isso eu fazia isso há muito tempo atrás e faz algum tempo que para muita gente as artes mais legais desse canal já tem três ou quatro anos. E isso mexeu comigo, sabe? Eu fiquei assim, nossa, peraí. aí. Então, eu acho que eu consegui virar uma chavinha na minha cabeça, viu? Oi, eu sou o Editor do Gay. Muito prazer. É, me chamo Cronamon. Eu vim aqui pra falar pra vocês que eu tô fazendo live quase todo santo tia. Lá naquela plataforma roxa. Se você procurar por crônago, você deve achar. Ou seguir no Twitter e no Instagram também. Tô avisando lá quando eu abro o live. E lá eu ensino e mostro como é feito o processo das edições e as animações também. E, inclusive tem uma coisa a mais aí e por isso que eu venho lhes contar falando com minha boca, manito do Piero. Se você tiver wallpaper Game, eu vou botar o um pano lá no aplicativo. Inclusive, você pode comprar esse aplicativo na Steam. Esta arte é animada do Guilherme, deste vídeo, exatamente. Se você procurar por Chibi Animação Cronagon, fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora, que eu estou ilustrando para vocês, vão achar o wallpaper. É só clicar, instalou, já está pronto para uso. Vou sortear uma vez por mês. Um sub pra escolher um wallpaper pra eu animar, pra poder upar no wallpaper em para pra virar um plano de fundo no seu computador. Olha que maravilha. E é isso, gente. Muito obrigado. E espero vocês na live. Um beijo. Pode seguir. Roda, roda o vídeo. Matheus, roda o vídeo. Pelo amor de Deus. Chega. Então, eu acho que eu consegui virar uma chavinha na minha cabeça, viu? <risos> Essa de que Talvez eu esteja agora no momento para fazer estudos aqui e ali, mas eu quero ter uma produção artística mais bem pensada, com obras, com peças, com objetos mais bem produzidos. Eu já desenvolvi muitas das habilidades básicas para construir essas artes mais ousadas. Esse é um exemplo que eu já usei até em lives e em outros lugares, essa noção de que o artista iniciante... Ele é muito doido e ele quer começar pintando dragão voando com coisa no céu, com um orc pulando e guerra e um exército. E eu falava, não, isso aí vem depois. E... Mas cadê esse depois? <risos> eu tenho me considerado um estudante faz tempo demais, eu acho. E uma coisa que todo mundo sabe é que a gente nunca para de aprender arte mas chega o um momento que talvez tenha que abrir espaço para a sua versão autor, não só o aluno, né? E o autor tem que ter algo para dizer, algo que ele acha engraçado, algo que ele acha interessante, algo que ele acha tocante para representar, algo que ele acha legal, pelo menos, pelo menos legal. E é, e é isso que eu quero trazer, é isso que eu quero trazer agora. Agora eu não tô mais só treinando pintura, eu não tô só uh, fazendo para aprender. Eu tô tentando criar para me orgulhar. Coisas que vão dar muito trabalho e lógico que eu vou aprender durante esse processo. Mas agora também é sobre o que tem no final, não é só sobre o processo. E eu espero trazer várias dessas obras aqui para este canal, em processos de vídeos acelerados. Então, para marcar essa mudança, eu acho que eu tô finalmente pronto pra assinar as minhas artes, olha só. <risos> eu vou fazer isso com um pequeno bloquinho de texto que vai ficar sempre ali na esquerda, que vai ter o meu nome o título da obra e o ano em que ela foi concluída. É mais uma etiqueta de identificação do que uma assinatura estilosa. E porque eu ainda não, não, não consigo me identificar muito com a cultura da, da assinatura estilosa. Mas eu gosto da cultura da tag artística ali. E essa arte aí, gente, não tem muito do que eu considero assim meu, né? É, eu gosto desse tema, mas ele não é muito próprio. A ideia foi mais satirizar um pouco os estereótipos de coisas diferentes que eu acompanho. Mas, foi esse o trabalho que me botou nesse novo rumo. Então, pra mim, esta é a primeira arte minha e todo o resto que eu fiz até agora é o passado. E foi por isso que eu decidi tirar todas as minhas artes do ArtStation. <risos> eu sinto que, hoje em dia, nada do que tem ali representa o melhor que eu posso produzir hoje. E algo que me pegou muito forte é isso que eu já comentei, né? Essa noção de que as artes favoritas de muita gente. Eu perguntei, né? Se eu fosse deixar, tipo, quatro, cinco e mais no meu portfólio, quais seriam? Muitas dessas eram bem antigas. Eu falei, não, isso é inadmissível. Tudo bem que eu... Eu posso ter acertado alguns anos atrás, mas hoje, com tudo que eu passei, não. Eu tenho que conseguir produzir coisas que são mais legais. Então, eu tô aqui agora é, tentando quebrar todos os meus limites, me organizando de uma forma muito melhor que tá acontecendo agora na minha vida também, pra trabalhar com um empenho diferenciado. E se você acompanha o canal há algum tempinho, você sabe que eu tô lutando, batalhando, é, sofrendo, pra terminar junto com o Lailton Souza, ilustrador. Um curso sobre ilustração digital, onde a gente vai ensinar como pensar uma arte, utilizar perspectiva para produzir thumbnails com composições e narrativas interessantes, para você também conseguir criar as suas imagens surpreendentes. Se você já pinta um pouquinho, já está dentro desse mundo da ilustração, da pintura digital... Fique ligado, porque a gente está nas últimas etapas desse processo, então reserva o seu desconto de lançamento para não perder essa oportunidade aí, porque esse conteúdo já está dando muito trabalho, mas está dando muito orgulho também. Assim, o capítulo de perspectiva que eu estou montando, gente, tá um show, e o de narrativa que o Lai está fechando também agora tá uma maravilha. Então, a gente tem certeza que esse conteúdo vai ajudar você a produzir imagens muito melhores e encontrar esse ritmo, sabe? A gente também vai falar sobre isso. Certo? Espero que a gente possa ajudar você aí na sua jornada criativa. Confere link, tudo aqui embaixo na descrição. E essa é a nossa ilustração do Tibi, com o seu título em inglês, porque eu sou muito, muito paga-pau de gringo, Show, Steeler, O cara que rouba a atenção, rouba a cena, vira o foco dos olhares. O início de uma nova série de ilustrações, caprichadas aqui pro canal Brush Rush que tá vindo, hein, gente. Pessoal, se você gostou do conteúdo, gostou do papo, gostou da arte, deixa o like, manda pra um colega que desenha, envia pra sua tia. Fala, tia, olha que menino maluco. <risos> é isso aí, galera. Muito obrigado. A gente se vê no próximo. Até lá. Valeu e falou!